E você já sabe que neste canal aqui está acontecendo algumas mudanças, algumas coisinhas diferentes, e simplesmente a gente está trocando a marca, o nome de Eu Negocio para Eu Negócio, porque a gente vai olhar você, ser humano, ser humaninho maravilhoso, como esse agente ativado de prosperidade. Vamos trazer muita coisa interessante aqui, inclusive no dia 1 de maio, nós vamos trazer o nosso podcast, é a, a, o Abre Alas do nosso podcast aqui, o Eu Negócio Podcast. Você está convidadíssimo a acompanhar a gente no dia 1 de maio, às 20 horas aqui no canal, beleza? Inclusive, taca o dedo nesse inscreva-se aí, meu filho, ativa esse sininho, porque a gente precisa de você, precisa que você esteja aqui conosco, participando dessa mudança, que vai ser uma mudança muito legal para você também, viu? Tem muita coisa interessante que vai acontecer aqui, beleza? Eu e Thiago Kennesley. Dá uma olhadinha no que ele fala pra você aí, vai. Fala, turma! Você já viu o Robledo falando, né? Agora, nosso podcast é Eu Negócio. Aqui nós falaremos muito sobre business, negócios, marketing, empreendedorismo e, claro, não pode faltar o relacional, isso mesmo, relacional, esse relacionamento com intenção. E você já ouviu a gente falar que dia 1 de maio é o nosso primeiro, nosso primeiro episódio, a gente está recebendo um empreendedor incrível, incrível, às 20 horas. Você já clicou aqui para poder se inscrever, já ativou as notificações aqui no sininho, não vai me perder o primeiro episódio, hein? Dia 1 de maio, às 20 horas, eu espero por você.